acho que a melhor forma de começar a falar dos atrasados do Enem é dizer que é natural em todos nós ter aquele desviozinho para aquele humorzinho mais negro, aquela coisa de rir até da nossa própria desgraça não, é porque se é uma desgraça é uma desgraça, vamos usar a palavra do tamanho certo, né? desgraça não é uma palavra para a gente banalizar, né? mas da nossa própria divisada, então é natural. A gente vê uma coisa e se vê que não foi nada demais, né? a gente ri. A gente ri até quando a gente mesmo faz besteira. que dirá dos outros? Digo isso porque o que eu acho dos atrasados do Enem, eu acho que vai incomodar algumas pessoas amigas. Que riem dos atrasados do Enem. Incomoda por quê? Porque eu acho que puxa um monte de questões interessantes, essa questão... Dos atrasados do Enem, e eu estou repetindo atrasado do Enem o tempo todo, não sei porquê. Quando você vê a pessoa chegando atrasada e você ri, ah, se ferrou, chegar atrasado, perdeu, quem mandou? Quem mandou o quê? Como é que você sabe o que aquela pessoa fez para não chegar, ou deixou de fazer, para não chegar a tempo na prova do Enem? A galera ri, obviamente, não é porque assim. Quem mandou? Salvou a vida do teu pai que estava engasgado? Você trouxe o Enem! Ah, quem mandou? Seu cachorro estava passando mal, você levou correndo, passou a noite em claro com seu cachorro na clínica. Clínica de cachorro se chama veterinário. No veterinário, se ferrou. Ninguém ri por isso, porque você assume, você ri porque você assume que a pessoa chegou atrasada por um motivo tosco. É, é vou dormir mais um pouco, me dá daí. Né? Mãe, me dá mais dois minutos. Né? Ou então, passou a noite na esbórnia. Ah, que nem que porra não, eu vou ficar na esbórnia, vou beber todos, vou beber todas, e amanhã, amanhã será o que Deus dará. Então a gente assume que a pessoa atrasou porque foi responsável. E aí a gente ri, e essa risada até que seria uma risada legal. Assim, cara, não é para ser responsável, se foi responsável se ferrou. Você, mesmo, quando você mesma, quando você é responsável, você não vai rir, porque realmente ser responsável não é uma coisa legal. Mas, enfim, é risível a pessoa cavar a sua própria cova, vamos dizer assim né? cavar seu próprio problema. O problema é que não tem como assumir que todos os atrasados, que 10% dos atrasados, que 80% dos atrasados se atrasaram por motivos toscos ser atrasado por irresponsabilidade. Mas eu até desconfio que a causa da maioria é transporte público que quebrou, que demorou mais, que engarrafou, caiu o caminhão na, no meio do caminho. É a pessoa que não foi liberada do trabalho de jeito nenhum e o chefe falou dane-se, você quer fazer, nem problema o é teu, você é meu funcionário, você é minha funcionária, tem que ficar aqui até as seis da manhã e se vira para chegar lá no Enem às 7. É gente que teve problema mesmo com família, teve problema pessoal e eu acho que a minoria mediu errado o tempo. Tem uma galera que é péssima de medir tempo. Eu tenho amigos e amigas que falam assim, vamos 6 horas lá, 6 horas lá, 5 e 55 a pessoa está saindo de casa a uma hora de distância, não vai dar tempo. Né? Então tem muita gente que tem esse problema de lidar com o tempo, porque Francamente, não acho muito engraçado. Ah, a pessoa não sabe lidar com o tempo. Estou ah, ah, ah, ah. falando que é crime, que é imoral alguém assumir que as pessoas se atrasam para o Enem por motivos toscos, toscos, torpes? Não estou dizendo. Mas estou dizendo que é preconceituoso. Que, de certa forma, é dizer que é imoral. né? Porque preconceito não é moral em lugar nenhum, eu acho. Na cabeça de ninguém preconceito é moral. Né? Então, mas por outro lado, por que que pessoas legais, muito legais, ficam rindo do pessoal do Enem, dos atrasados do Enem? Eu acho que é porque... não acho, não tem como achar nada, porque cada um vai ter seus motivos. Mas eu tenho certeza que, são pessoas, que essas pessoas, nesse momento, não estão pensando que é aquela estudante, aquela pessoa que está chegando no portão do Enem atrasada, chorando, é uma pessoa como ela. Todos nós vamos chegar atrasados em algum lugar algum dia, em algum lugar importante algum dia. Isso nos leva a pensar no seguinte, por que a gente preconcebe explicações para as atitudes dos outros? Ah, aquela pessoa Ou comportamentos, ou perfis, aquela pessoa está acampada três dias em frente ao show de rock para assistir a banda lá de rock, sabe quem? Essa pessoa é idiota. Isso não é uma conclusão muito boa. A pessoa pode estar acampada há três dias estudando livro de química, de física quântica, adora ciência, vai ser um grande cientista, uma grande cientista, mas ama aquela banda ou tem 16 anos. Quando você tem de 12 a 16, 18 anos, tudo é intenso. Né? Você tem que ver aquela banda, porque se você não ver aquela banda hoje, dessa vez que ela vier ao Brasil, você não vai ver nunca mais, porque o mundo vai acabar em três dias. Nem todo adolescente é assim. Você fala assim: quando eu era criança, eu não era assim. Sim. Quando o Mozart era criança, ele fazia um monte de coisa que você dificilmente fazia. Imagina, a crianças e crianças. E o fato de ter sido responsável, uma criança madura, um adolescente maduro, não quer dizer que você seja um adulto melhor. Às vezes, o imaturo amadurece e o maduro estag... se estagna. Eu não sei se eu posso chegar aqui fala assim, ah, você não pode rir dos atrasados do Enem porque você está sendo uma pessoa sem empatia. Você está sendo uma pessoa sem empatia quando você ri desse pessoal, quando você ri de qualquer um que você está analisando preconceituosamente. Né? Você não está sendo capaz de colocar no lugar da pessoa e imaginar o que ela pode ter passado para aquilo ter acontecido. E, independente do que aconteceu, como ela está se sentindo por ter perdido aquilo. Tem algumas pessoas que perdem o Enem e dane-se. Tanto faz, tanto fez... Eu acho que não posso chegar e falar Você não pode rir disso, você não pode rir daquilo Você tem que ter empatia por todo mundo Até porque um monte de gente que eu conheço Que ri do, dos atrasados do Enem São pessoas que têm muita empatia E resolve não ter empatia naquele negócio Naquele momento, para aquela pessoa Para aquele grupo de pessoas E aí que eu acho que é um momento que eu posso deixar uma pergunta Não posso deixar respostas Por que que você que está me assistindo E ri dos atrasados do Enem Assume que eles merecem ser ridicularizados ou até a pessoa como eu que tenho a tendência de assumir que eles tiveram problemas por que, que eu tenho simpatia pela pessoa que chega atrasada talvez eu tenha a tendência isso é bem, é bem possível eu prefiro imaginar que o caso foi o caso mais justificável do atraso do problema por que, que as pessoas assumem o melhor dos outros seria o meu caso e as pessoas assumem o pior dos outros um otimista, o outro é pessimista, não sei, talvez a gente já esteja cansado de ver tanta gente estranha, tanta coisa ruim, porque tem muita gente maluca no mundo, nossa, tem umas coisas, todo dia você tem notícia, e você já fica meio assim, ai as pessoas são uma porcaria, tudo uma porcaria, então você vai assumir, ah, é tudo uma porcaria, então é tudo uma porcaria mesmo, e o outro talvez... Eu não me considero uma pessoa otimista, eu acho que está muito ruim o mundo, muito ruim, muito ruim mesmo. A gente está muito enrolado. Mas eu gosto da humanidade e eu acho que ver o melhor nos outros me ajuda muito mais a construir uma realidade melhor do que, ver, do que aceitar que os outros são o pior que eles podem ser. Geralmente isso é uma coisa no caminho. O ideal mesmo seria você não julgar nada. é né? assim... Pô, chegou atrasado. Que pena, bem feito. Depende do que aconteceu com aquela pessoa. Não vou ficar rindo nem morrendo de pena daquela pessoa porque não sei porque que ela chegou atrasada. Né? Melhor? Quem não festeja não vai dar parabéns para quem chegou na hora? Porque não fez mais do que a obrigação. Que é outra coisa chata, né? Não fez mais que a obrigação. Então você acaba não parabenizando que as pessoas que fazem coisas boas e sacaneia quem faz coisas ruins. Não sei se já deu para perceber, não está funcionando muito bem, porque as pessoas continuam fazendo coisas ruins, as pessoas que fazem coisas boas continuam sendo não reconhecidas, e o mundo não está melhorando muito nesse aspecto, me parece. Espero que esse vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece, te faça refletir um pouco, espero que você curta o vídeo, se anime a assinar o canal, sei lá. Te vejo outro dia, não te vejo nada, não estou te vendo, você me vê outro dia, espero. Tchau, tchau. Torpe. Torpe, né? Será que torpe é uma boa palavra para isso? um tipo bobo, besta, por irresponsabilidade. Espero que esse vídeo seja útil, não é? Espero